Olá tudo bem? Nos próximos minutos nesse vídeo rápido tem um importante recado para você que deseja emagrecer sem dietas malucas ou remédios perigosos. Você conhece o Max? Vou apresentar para você o mais novo produto do mercado. Não ficarei surpreso se sua resposta for ou não, mas fique tranquila ou tranquilo. Vou apresentar para você o mais novo emagrecedor que é sucesso entre os famosos. Sim, isso mesmo. Veja o que estão dizendo sobre ele. E aí, meninas? Tem uma novidade incrível para vocês. Sabe o Max tradicional, aquele que já é um senhor sucesso? Pois então, ele agora está ainda melhor. Agora tem o dia Hã? e o noite. O Omax novo, dia e noite, com sua nova fórmula exclusivíssima com 15 ingredientes novos, ficou ainda melhor e mais eficiente. O que você está esperando, mulher, para pegar o seu? Porque esses aqui já são meus, me preparando inteira para o próximo verão. Ah, O Omax? Veja o poder da fórmula e benefícios do Omax. O Omax vai te ajudar controlando o seu apetite, vai acelerar a perca de peso, Vai te ajudar a queimar gordura, vai deixar sua pele mais firme e tem o um efeito detox. Por causa das fibras, ele promove também a sensação de saciedade na fome. Ele possui a quitosana, que é responsável por eliminar o excesso de gordura da alimentação pelas fezes. Ele também retarda o envelhecimento e flacidez. Ele é um poderoso produtor de colágeno ele acelera o seu metabolismo e reduz aquela gordura bem localizada você vai ganhar hoje adquirindo o max dois bônus incríveis que são dois e-books livros digitais um que é da dieta Salt Beach é a dieta que vai mudar a sua forma de como você come você vai focar em um emagrecimento com qualidade de vida através de legumes e peixes e grãos e especiarias e o outro é um guia low carb, reg fat, que você vai aprender a perder peso de forma rápida e com saúde através do guia. Você deve estar se perguntando, será que o Max funciona mesmo? Veja alguns dos resultados de algumas mulheres. Até a Nicole Ba super recomenda. E o que você está esperando? garanta agora o seu Omax na oferta aproveite hoje o seu desconto por tempo limitado você tem três opções de compra do seu produto mas o que é aconselhável e adequado para que você já comece a fazer o tratamento é o de três meses que vai te ajudar a perder até 13 quilos mas você pode escolher a opção 1 um, que é o meio de tratamento você pode perder até 4,5 kg ou também você pode pegar a opção de 5 meses de tratamento. Vai depender de quantos quilos você deseja perder. É só clicar no link abaixo da descrição desse vídeo e comece a emagrecer hoje mesmo. Você também vai receber uma garantia de resultados, o desafio de 90 dias do OMAC Plus, pois eles irão garantir os resultados. Prova disso que eles devolverão 100% do seu dinheiro se o produto não atender às suas expectativas. Não tem pegadinha nem letras miúdas, você tem até 90 dias para experimentar. Se você não emagrecer, basta enviar um e-mail para o suporte que eles devolverão todo o valor pago por você. Não se esqueça, você terá 90 dias após a compra para solicitar a devolução. Site oficial do fabricante está no link na descrição desse vídeo. É só clicar e começar a emagrecer agora.